mais um vídeo de gelar os ossos, e para todo mundo procurar acender um fogo na lareira. Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Fero Inverno,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 Na verdade, eu vou falar sobre Os Dois Fero-Invernos. Houve um na Primeira Era e um na Terceira Era. Por volta do ano 495 da Primeira Era, a maior parte das terras ao norte de Beleriand tinham caído sob o poder de Morgoth e suas forças. Mais tarde nesse ano, Glaurung viajou para o sul e assaltou Nargothrond, um dos últimos reinos élficos a resistir a Morgoth. A antiga cidadela de Finrod foi saqueada, como vimos lá no TT número 419, e os poucos sobreviventes vagaram pelo ermo. Foi quando o Fero Inverno, Fel Winter no original, caiu sobre Beleriand. Aquele inverno durou por cinco meses implacáveis nas Terras do Norte. A maioria dos rios daquelas regiões, exceto o Grande Sirion, congelou. Um dos sobreviventes ao saque de Nargothrond foi Túrin, que havia sido confundido por Glaurung para procurar sua mãe e irmã nas Montanhas de Sombra e em Hithlum. Após uma viagem de 40 léguas, ele descobriu que elas tinham partido e retornou através das montanhas cobertas de neve até os vales do Sirion, onde procurou então por Finduilas, que tinha sido feita cativa em Nargothrond. A busca foi em vão, porque ela tinha sido morta por orques antes que ele pudesse encontrá-la. Por fim, Túrin ficou com os Homens da Floresta que viviam em Brethil. Nos meses que antecederam o inverno, alheio ao conhecimento de Túrin, seu primo Túr escapou de Hithlum e buscou as costas do Grande Mar. Lá, ele falou com o próprio Ulmo, e mais tarde encontrou Voronoi, de Gondolin. Este aceitou levar Tur até a Cidade Oculta, para que ele pudesse passar a mensagem de Ulmo ao rei Turgon. Então, conforme o gelo do inverno caía e Túrin marchava para o norte rumo a Hithlum, Tur e Voronoi viajavam para o leste ao longo das Montanhas Sombrias. Seus caminhos se cruzaram nas nascentes em ruínas de Æthel Ivrim mas os primos não se conheciam, e passaram sem se falar. Tuor e Voronwë seguem seu caminho até serem recebidos em Gondolin nas profundezas do inverno. Neve e gelo do fero inverno caíram de novembro a março. A neve tinha começado antes do final do outono, e a primavera veio tarde e fria. Não há outras coisas importantes que aconteceram relacionadas a isso. Já o Segundo Fero Inverno aconteceu muito tempo depois, entre 2911 e 2912 da Terceira Era. Não deve ser confundido com o Inverno Longo, sobre o qual falamos tudo lá no TT número 555. Mais uma vez, foi uma estação longa e extremamente fria. Um século antes, a maioria dos Orques das Montanhas Nevoentas foi exterminada na Guerra dos Anãos contra os Orques, a qual foi falada no TT nº 110. Por isso, quando o fero inverno chegou, Sauron não foi capaz de lançar um ataque total, e os Haradrim foram derrotados por Gondor em 2885 da Terceira Era. O frio foi menos rigoroso do que no inverno longo, e neve e gelo pararam em Eriador no rio Gwathló ou Griságua. Contudo, houve graves problemas pois a comida ficou novamente escassa no Condado. Além disso, a Terra dos Hobbits sofreu uma invasão por lobos brancos que cruzaram o rio Brandevin, que congelou. Foi nessa ocasião que o chamado da corneta da Terra dos Books soou. Ela não foi ouvida novamente até a invasão dos Cavaleiros Negros, em 3018 da Terceira Era. Esses Lobos Brancos eram uma espécie nativa das congeladas terras do Norte da Terra-média. Não eram vistos normalmente em Eriador, mas parece terem permanecido entre as neves de Forodwaith. Gandalf e os Caminheiros do Norte tiveram que fornecer comida para os Hobbits para evitar que morressem de fome. Bilbo Bolseiro era o único Hobbit vivo que se lembrava do Fero Inverno, pois ele já tinha 21 anos quando aconteceu. Em março, quando o inverno terminou, grandes inundações de água derretida precipitaram-se para o Griságua, o Guathlo, e a cidade de Tharabad foi destruída e sua ponte quebrada, como falamos lá no TT número 393. As pessoas que viviam em Enedwaith, mais abaixo, também sofreram muito com as cheias e inundações que avançaram sobre suas terras. Então é isso, pessoal! Já vimos aqui sobre o Inverno Longo e os Fero invernos da Primeira e da Terceira Era. Será que tem mais algum acontecimento natural que assolou a Terra-média? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo os escudos de ferro, galvaran ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos.